Para você que quer seguir essa carreira de medicina no esporte ou trabalhar no esporte, quer seja com nutrição, com fisioterapia, com a parte de preparação física de performance, aí vão, não digo nem dicas, mas do que eu acredito e do que foi importante para mim, como a gente está conversando. É para contar um pouco da minha história, não significa que esse seja o caminho do sucesso para você mas o que a gente quer é simplesmente aqui compartilhar com vocês um pouco da minha história, dos meus insights, do que que eu acho importante e que isso ajude vocês de alguma maneira. Então o que a gente pretende aqui é contar um pouco, compartilhar um pouco com vocês da nossa história e que isso seja importante, ajude vocês de alguma maneira ou que isso seja um estímulo para alguém se realmente depois disso tudo que a gente está fazendo, se eu conseguir ter ajudado uma pessoa é, a chegar aonde eu cheguei, onde ela quer chegar, eu já vou me sentir realizado. Então, realmente, se você quer trabalhar com esporte, é muito importante que você tenha algumas características ou qualidades. Primeiro, atitude. É muito importante que você tenha atitude, foco. Você tem que ter foco, perseverança e resiliência. Por quê? No meio do esporte, o não é o caminho mais curto para o sim e com certeza, se vocês já escutaram algumas vezes o não, não fiquem tristes, fiquem felizes, porque esse é um caminho para o sim. Muitas vezes eu gosto de dizer que tem uma coisa que é um chavão, mas que não é nem isso que eu vou dizer, que todas as pessoas dizem que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, o que eu concordo plenamente, o que eu acho que é verdade, mas tem uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que eu sempre acreditei e que eu acho que é por isso que eu tô aqui hoje, porque muito pior do que você sonhar grande e você não conquistar, é quando você sonha pequeno e conquista, porque com certeza isso vai te deixar parado no teu sonho pequeno. Então é muito melhor que você sonhe grande e talvez não conquiste, do que você sonhe pequeno e que você realize, porque com certeza você não vai realizar tudo que você gostaria, ou tudo que você deveria, ou tudo que você poderia. Eu acho que você só deve seguir nesse caminho se você realmente é apaixonado por isso. E o que, que significa você ser apaixonado por trabalhar com esporte? É você acordar todo dia de manhã, com um brilho nos olhos, pelo que está por vir. Porque quando a gente está apaixonado, não tem tarde ou muito cedo, não tem distância muito longe, a gente acorda e a gente faz o que for preciso a gente conquistar e alcançar essa nossa paixão então se você quer trabalhar com esporte acorde todo dia apaixonado pelo que você acredita tenha atitude porque como eu disse é, vai receber muito não antes do sim ninguém vai passar na tua casa e te convidar para trabalhar com esporte você que vai ter que ir atrás você que vai ter que criar isso para você e como eu disse aqui já no vídeo anterior na minha história não foi fácil é, nunca tive padrinho Nunca tive nenhum conhecimento no meio do esporte, tudo foi conquistado. Se eu conquistei, você também conquista, você também pode, você também consegue. Infelizmente, no Brasil, a gente tem é, uma política do coitadismo, das pessoas que tiveram uma condição mais difícil, uma diversidade maior, e eu acredito que isso é uma dificuldade, como foi para mim, mas sempre que a gente tem uma dificuldade na nossa vida, a gente pode usar de duas maneiras. Um, que é como eu falei, que é o coitadismo, a pessoa se vitimiza e acha que vai ser difícil, que é, ela é uma injustiçada, ou ela usa isso, como aconteceu comigo, para te deixar mais forte. E sempre que você for atrás de um emprego, no esporte, você tem que chegar lá com atitude de poder. Você tem que se sentir forte, você tem que sentir que você não deve nada a ninguém. Mesmo que para você chegar lá vai ser mais difícil do que para todos que estejam lá. Mas atitude... Como eu falei, mais uma característica, uma qualidade que você vai precisar ter para você trabalhar com esporte. Atitude, resiliência, foco e paixão. Então vão algumas dicas aí para vocês que querem seguir esse caminho. Todas essas características eu tive que exercer durante esse período e principalmente também tolerar a frustração. Porque vamos ter frustrações nesse caminho, infelizmente. E, como eu falei, que a gente usa isso para nos deixar mais fortes, para nos preparar cada vez mais. Então, aqui, é, essa foi minha mensagem para vocês, do Dr. Márcio Tanuri. Se inscrevam no nosso canal e obrigado por tudo.